A menopausa é um fantasma na vida das mulheres, mas não precisa ficar assim tão assustada. Você vai saber agora como identificar e aliviar os sintomas. Quem conta pra gente é a Renata Capucci. É chato porque a gente não, sei lá, não se sente mais do que a gente era antes. A menopausa acontece entre 45 e 55 anos de idade e corresponde à última menstruação da mulher. É quando os ovários param de funcionar e de produzir hormônios. São muitos os sintomas que vão variar de pessoa para pessoa. Ondas de calor, irritabilidade, oscilação de humor. A mulher alterna períodos de alegria e de tristeza, depressão, secura vaginal, diminuição do apetite sexual e modificação do formato do corpo, de violão. Para a pera, a mulher passa a acumular mais gordura na região abdominal. É desanimador, mas os médicos garantem que dá para diminuir bastante esses sintomas. Para cada mulher há um tipo de tratamento. O certo é que este é um momento de mudança física e de hábitos. A ginecologista Viviane Monteiro explica que a reposição hormonal nem sempre é indicada. Já existe a fitoterapia também disponível além de modificação do hábito de vida. É exercício físico, alimentação balanceada, não beber, não fumar são medidas bastante importantes. Fora isso, em pacientes que apresentam contraindicação ou não desejam fazer reposição propriamente dita, existem medicações que vão atuar na melhora desses sintomas relacionados à menopausa. Estudos científicos os mostram que desconfortos, como as ondas de calor, também diminuem com a ingestão de soja. Bastam algumas porções diárias. Dois copos de leite de soja, duas colheres de sopa de soja em pó durante o almoço, soja cozida que pode substituir o feijão, queijo de soja. Quando Ana Cristina começou a sentir os calores, o médico indicou o tratamento à base de soja. Em cápsulas, farinha, leite, sucos e em grãos. Eu me sinto muito mais disposta, as ondas de calor são muito menos intensas e eu percebo assim, a pele está muito mais bonita, ou seja, eu percebi uma melhora intensa, intensa, intensa na pele.